em três estamos ao vivo. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão a partir desse momento nos acompanhando aqui no painel atual, é, o nosso canal do YouTube, o seu canal e hoje nós vamos tratar de um assunto bem, é, a gente fala que é um assunto que às vezes a gente esquece de olhar a nossa família, nós olhamos tantas coisas no dia de hoje, e quem está do nosso lado nós não costumamos olhar. Mas para isso, para a gente entender um pouquinho melhor a dinâmica de uma casa, que muitas vezes a gente não entende, convive e não entende. Estamos aqui com a Maria Heloísa Nakazato. Eu vou chamar ela de Elo porque eu estou chamando desde o princípio. Elo, seja muito bem-vinda ao painel atual. Tudo bem com você? Oi, tudo bem, tudo bem. Boa noite para quem está no Japão, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para o resto do mundo. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra poder estar falando aqui de um assunto que é bastante importante, que é sobre família. E posso dizer para vocês que eu estou assim, muito empenhada em poder colaborar cada vez mais com as famílias aqui no Japão, Principalmente as, as famílias brasileiras, as famílias latino-americanas, mas também as famílias é, residentes em todas as partes do mundo, com certeza. É que família não tem... A gente fala, por mais que você tenha nascido aqui ou acolá, família é universal, né? Sim. Muito bem. Vamos perguntar para Elo. Elô. Quem é a Elô pela Elô? Por favor, se apresente. Eu sou Maria Heloísa Nakazato, eu sou mãe, sou a, sou a mãe de duas filhas e sou avó de três netos. Eu moro no Japão há 23 anos, sempre trabalhei na área educacional, mesmo no Brasil, me aposentei no Brasil, trabalhando como professora, como coordenadora pedagógica, diretora escolar, e quando vim para o Japão, não foi diferente. Continuei trabalhando também na área educacional. Por praticamente, posso dizer, 20, 22 anos trabalhando na área educacional aqui no Japão. Atualmente, agora a partir de 2022, é, tomei uma decisão de fazer uma transição de carreira porque há cinco anos atrás comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. Então eu fui para os Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, aonde eu fiz a minha formação de coach, coach integral sistêmico, e naquele ano todo eu concluí e fiz também o um Master Coach. Então a partir de 2019 eu fiz vários cursos, como também em 2020, continuei fazendo vários cursos, porque eu queria, assim, explorar mais esse lado do desenvolvimento humano, fiquei muito apaixonada por tudo e percebi que tinha algo que eu poderia fazer muito mais, considerando que sempre trabalhei na área educacional. Então, abriu uma, uma infinita possibilidade para que eu realmente trabalhasse com as pessoas. Em várias, sem saber, trabalhar todos os pilares das pessoas. Então, foi bastante gratificante entrar neste processo e posso dizer para vocês, hoje eu faço parte de uma academia de performance familiar, porque eu me formei pela Federação Brasileira de Coaches, a FEBRACIS onde nós temos como presidente o Paulo Vieira, e nós temos, fazendo parte dessa academia, onde a gente está fazendo um aprofundamento sobre família. Então, o nosso objetivo maior, existe um programa chamado Jeito de Viver Família, onde nós estamos ali nos aperfeiçoando para que podemos ajudar as famílias, restaurando famílias, estruturando relacionamentos, ajudando, enfim, as famílias a retomarem coisas importantes que foram se perdendo ao longo dos anos, que são de, que é de fundamental importância, que são princípios e valores. Sim. Oi, Lô. Então, já Sim. que com todo esse seu gabarito, e é bem extenso, né? E a gente fala de peso. <risos> Parabéns, viu? É bom falar com alguém tão qualificado e principalmente uma pessoa sensível em relação à família. Porque família é um projeto, né? A família, na verdade, é um projeto, é uma instituição sagrada e que hoje, infelizmente, muitos estão ou o próprio sistema querendo fazer se tornar simplesmente algo supérfluo, uma coisa desnecessária. Uh, eu gostaria de começar uh, o nosso bate-papo perguntando o que que você entenderia, né, para poder passar para nós, a, a, a primícia de estar eh, criando ou desenvolvendo um, uma parte que nós chamamos, dentro da família, autoestima. Nossa, autoestima é algo extremamente necessário que seja construído, que seja retomado numa família. Então, foi um dos assuntos, alguns temas importantes que nós estamos abordando, porque quando a gente percebe que na família, o marido e a esposa ainda eles têm muitas dificuldades de, de conhe se conhecerem, né? de, assim, de terem dificuldade de estabelecer um relacionamento é sincero um relacionamento aonde impera o respeito o amor aonde cada um sabe se posicionar dentro da hierarquia da família cada um saber o seu papel a sua função então cabe aqui trabalhar para assim, dizer para vocês que autoestima em família é o que dá o suporte para que a família possa andar equilibrada, uma, uma, uma harmonia no, no, em, todos as suas, em todos os seus aspectos, no desenvolvimento da sua rotina diária de vida. Então, uma coisa que eu gostaria de falar é sobre a, as cinco linguagens do amor dos cônjuges, em primeiro lugar. Porque antes dos filhos vem o casal. E cada um precisa conhecer verdadeiramente quem é o seu cônjuge, com quem você realmente está casado ou casada, ou morando junto, que é o seu companheiro a sua companheira, e que saiba exatamente qual o seu papel e o que é que realmente eu conheço no meu cônjuge para que a gente possa ter um relacionamento equilibrado, harmonioso, respeitoso e que, acima de tudo, eu possa trazer para o meu cônjuge ali o, o entendimento do que ele é, do que eu, como eu tenho que lidar com esse meu cônjuge para que, a gente, para que haja ali uma relação realmente sincera e consolidada. Então, eu gostaria de falar das cinco linguagens do amor, que eu acho, assim, de suma importância. Eu gostaria de mostrar aqui o um livro, tá? Eu vou falar baseado neste livro aqui. As cinco linguagens, linguagens do amor, de Gary Chapman. Não sei se dá para ver. Dá, dá. Gary Chapman, né? Dá, né? Linguagem... É, Chapman. De Deixa eu mais fazer tá. um pouquinho aí. É isso. Ah, sim, vou deixar. Gente, eu queria dizer assim, se, se cada família tiver a oportunidade de adquirir este livro, ou mesmo ouvir o audiobook dele, vai fazer uma grande diferença na família. E eu vou começar falando, então, da primeira linguagem do amor, tá? A primeira linguagem do amor é tempo de qualidade. Vocês imaginam uma família que não tem tempo de qualidade, aonde o marido não tem tempo de conversar, de comunicar com a esposa, a esposa também não tem tempo de comunicar com o marido, e aí pode estar trazendo ali um distanciamento entre o casal, aonde eles estão tendo dificuldade de, de estabelecer ali um contato mais próximo, aonde cada um se sentir que um se importa com o outro, que um se cuida do outro. Então, essas linguagens do amor, elas vêm exatamente para que cada um perceba qual é a linguagem do, amor, do outro. Se, se para a mulher a linguagem do amor dela é tempo de qualidade, esse marido precisa saber disso ele precisa conhecer qual é a linguagem de amor da esposa. Então, se ela sente falta dele, da presença dele, em alguns momentos cruciais, se ele sabe que ela que é essa linguagem de amor dela, se ele tra trazer ali, na semana, pelo menos um dia, possibilitar para ela umas horas de tempo de qualidade... Esse marido vai encher o tanque de amor da esposa. E assim eu digo, gente, vice-versa. Porque muitas vezes o tempo de qualidade do marido é, é isso. tá? É tempo de estar só, onde o casal pode sair juntos, fazer um programa juntos, sair para jantar fora, ou fazer uma viagem. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte, se vai sair juntos, eles têm que ir com aquela finalidade de que vão ficar juntos, para que eles possam ali olhar olho no olho, saber que um qual o interesse de um qual o interesse do outro, o que que eles podem planejar junto para o futuro. É nesses momentos, o tempo de qualidade é que proporciona para que o casal possa estar ali naquele momento fazendo com que a vida ali segue um ritmo e que um dá importância para o outro e que um perceba o cuidado do outro. Isso é fundamental. Assim, a segunda linguagem do amor, que eu vou falar agora, gente, olha, isso aqui é de uma importância que vocês nem imaginam que é palavras de afirmação. Muitas pessoas precisam ouvir palavras de afirmação, precisam ouvir elogios do seu cônjuge, que muitas vezes vai passando o tempo, a mulher às vezes ela prepara uma comida gostosa, coloca na mesa, e ela não recebe nem o elogio do esposo de que a comida está gostosa, que a comida está saborosa está bonita ali, a apresentação da mesa. Muitas vezes a mulher fica naquele, naquela expectativa, porque a linguagem de amor dela é palavras de apreciação. Palavras que vai trazer ali a afirmação de que ela tem, que é isso que enche o tanque de amor dela. Da mesma forma pode acontecer com o marido. Às vezes ele também a a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Muitas vezes a esposa nunca diz para ele, olha meu esposo, você trabalhou tanto essa semana, eu estou tão feliz de você estar bem, sabe? Você é muito importante aqui na nossa casa, encher o tanque do cônjuge também. Então, essas coisas vão ficando de lado, as pessoas vão esquecendo de elogiar uns aos outros. E isso traz o que para dentro da casa? Traz harmonia, tempo de qualidade traz harmonia, palavras de afirmação. Porque isso, necessariamente, se você tem filhos, você também vai fazer, conhecer a linguagem de amor também dos seus filhos. É tempo de qualidade? Seu filho precisa de tempo de qualidade? E tempo de qualidade não é você estar na cozinha, uma mãe estar na cozinha, cozinhando, virada de costas para o filho, e conversar com o filho. Isso não é tempo de qualidade. Porque seu filho, ele precisa de atenção que você olhe nos olhos dele. E você diz para ele, meu filho, eu estou ouvindo você, pode falar. Conta para mim o seu dia da escola, como é que foi. É assim que as coisas vão sendo é, organizadas dentro de uma rotina da casa. Então, o um ambiente que traz ali palavras de afirmação, e que você elogia seu filho, que você fala palavras amorosas para ele, em vez de palavras de, só de críticas, porque muitas vezes as pessoas na casa, elas esquecem das qualidades que cada um, cada membro da família tem. Então é importante que a família perceba isso, que palavra de afirmação, o filho que ouve a elogios dos pais, uma, uma, uma boa prova que ele fez na escola, uma, uma, quando ele organizou o quarto dele, vai lá e diz, meu filho, parabéns, você, fez, você arrumou seu quarto, ficou muito bom, mesmo que não tenha ficado, você está ali incentivando para que ele faça novamente e vai melhorando no seu dia a dia. Gente, são coisas tão simples, são pequenas coisas que fazem uma diferença extraordinária dentro de uma casa. Quando cada um entende o seu papel. Eu vou continuar e vou falar cinco linguagens. Se você quiser me interromper, você eu fica não, à vontade, queria... tá, Cláudia? Eu queria até que você fale as cinco e depois eu trabalho elas. Ah, tá bom. Com então, certo. agora eu vou falar a terceira linguagem do amor, que é presentes. Gente, quem é que não gosta de ganhar presentes? Às vezes, a linguagem da esposa é presentes. Gente, quando eu digo presentes, não quero dizer que tem que sempre comprar um presente caro. Não é nada disso. É lembrar do seu cônjuge, aonde você estiver. O marido sai do trabalho, ele passa lá no supermercado, ou vai numa floricultura, pega uma rosa, porque lembrou da esposa e sabe que a linguagem de amor dela é presentes. E ele vai trazer esse presente. Ou, às vezes, antes de sair para o trabalho, ele pega um papelzinho, coloca lá para ela umas palavras maravilhosas, né? desenha um coração, e você está dando um presente para ela, está dizendo para ela que a última pessoa que ele está pensando ali é nela. E assim é vice-versa. A mesma coisa a esposa pode fazer com o esposo. Ela pode também quando voltar do trabalho, se ela trabalha fora, e ela lembrar que ah, ele gosta de comer esse pão, ou ele gosta de comer esse chocolate, e ela leva, que quando ele chega, ela fala, olha aqui, tá? eu fui no mercado, lembrei de você, sei que você ama esse pão, eu sei que você ama esse bolo, qualquer coisa, gente, isso enche o tanque de amor da pessoa, não tem como a pessoa não retribuir. Quando ela é amada, ela é respeitada, e quando é, é preenchido esse tanque de amor dela, ela vai retribuir da mesma forma, porque ela está feliz. Ela sente ali que a família dela é amorosa, é respeitosa. E isso traz muitas coisas boas para dentro do, do âmbito familiar. A quarta linguagem do amor, olha só para vocês, é toque físico. Tem pessoas que gostam de ser tocadas, gostam de ser abraçadas. Elas gostam de, ser, de receber carinho, receber abraço, receber beijos. E muitas vezes o casal vai se distanciando. E alguém vai sentir o seu tanque vazio de amor. Porque não há mais aquele carinho, não há mais aquela atenção. Então, eu digo, o esposo que sabe que a esposa ela gosta de ser tocada, que ela gosta de ser abraçada, por favor, preencha o tanque de amor da sua esposa. E do, da mesma forma, se é o marido que gosta de ser tocado, é a mesma coisa. A mulher tem que tra trazer o carinho para o marido também. Então, o marido chega do trabalho, ele senta, vai lá nas costas dele, faz uma massagem nas costas dele, fala, olha, eu sei que você está cansado, que você teve um dia de trabalho pesado, foi bastante estressante. Aquela massagem que você faz no seu cônjuge, é a demonstração de que ele gosta daquele toque físico. E ele vai se sentir cuidado, vai se sentir amado e respeitado. E a última linguagem do amor é serviço, atos de serviços. O que, que é isso, atos de serviço? É quando na família existe a cooperação a colaboração de todos. Aonde o marido entende que a mulher também trabalha fora e tem os afazeres da casa. Então, é o um momento ali que a família trabalha juntos. Cada um tem uma função dentro da casa. Cada um vai fazer um trabalho para que não sobrecarregue nenhum e nem outro. Então, muitas vezes, tem mulheres que queixam dos maridos, que eles chegam do trabalho, não querem saber de nada, querem tomar seu banho, quer jantar e quer ficar lá na frente da televisão, e ela fica lá exacerbada, porque ela chega, tem os filhos para cuidar, tem a janta para fazer, tem a louça para lavar. Então, este que é o momento em que um tem que compreender a necessidade do outro. Entender que isso é um ato de amor, é um ato de cuidado, em onde que você está ali podendo auxiliar um e o outro. Se a casa tem filhos, os filhos também, com idades diferentes, cada, cada filho, se ele é um adolescente, ele pode ajudar mais, porque ele tem, né, tem, tem, tem mais, pode ter mais responsabilidades. O filho do meio, se tem uns oito anos, também pode fazer alguma coisa para ajudar. O importante é que a família ela se adapta ali para que cada um entenda que tem funções para todo mundo e que todos têm que ajudar, que todos têm que cooperar para que haja essa harmonia para que cada um se sinta cuidado, amado e respeitado. Então, começando falando de autoestima, eu toquei no ponto fundamental, que primeiro a autoestima do casal. Sim. E quando eles têm isso trabalhado, eles vão também desenvolver isso com seus filhos. Com certeza. Muito bem. Nós temos aqui, então, cinco tópicos para trabalhar e eu fiz algumas perguntas que vão é, de encontro com isso que você nos trouxe hoje aqui. Inclusive, eu gostaria de te pedir de novo, Velo, para você mostrar o, a capa do livro. Ah, aí, sim. É, ele é muito... Pode, pode ficar retinho isso, deixa o pessoal olhar bem. Olha aí, gente. Gary Shepman As Cinco Linguagens do Amor tem um casal ali numa praia ao fundo uma visão muito bonita um coração desenhado ao chão né? na, na areia né é... Sim. Eu, eu, como é que faz para achar o livro aí o, o Elô? É, Então aqui no Japão aqui no Japão tem várias livrarias né que é, as pessoas é. você pode eles têm aqueles panfletos né que vem com todos os livros Uhum. Esses livros todos eu consigo comprar aqui no Japão mesmo. Consegue, né? é? Não é desculpa. Não, não tem vai. desculpa para falar que não... Ah, eu não leio porque não tenho como comprar os livros. Eu falo, não, isso não é desculpa, porque aqui no Japão tem livrarias que vendem, sim, os livros. Né? Upstage, eu, gostaria de... tem... eu gostaria de aproveitar você aqui e, hum. e dentro do, do, das cinco linguagens, né? Sim. É sacramental, ó, é a mão, é a mão aqui, ó, fecha. É, a mão. É, isso <risos> é uma simbologia muito forte, né? Sim. É, e eu estive fazendo também um, um levantamento, né? Lógico, para poder conversar com você. E algumas coisas vêm de encontro, principalmente para os filhos, né? Mas se o casal Sim. não estiver alinhavado dificilmente os filhos vão entender os pais. Porque um vai falar uma coisa, o outro vai fazer de um jeito, e aí o filho fala assim, bom, se não tem uma regra, então vivamos desregado, né? não vou obedecer nada e ninguém. A pergunta que eu queria fazer para você é, muitas vezes dentro de uma família, né? É, vou, vou pegar até a, a primeira... Primeira... primeiro to... primeira... a primeira linguagem tempo de qualidade tempo de qualidade muitas vezes a gente acha que tempo de qualidade na vida de uma família é tá tudo certo pra antes de eu viajar tem que pagar as contas primeiro reformar a casa depois de reformar a casa pagar a escola das crianças depois de pagar a escola da criança preparar para a faculdade depois de preparar para a faculdade casar depois eu vou viajar com a minha família. Quando vê, não fez nenhuma coisa nem outra. Porque a pessoa acabou de ter, casar, né? noivar, casou, já está pensando no casamento da filha e do filho. E não é assim, né, Elo? Não, não é assim que é vive. Que começa errado. Começa errado porque, assim, a gente tem que entender que a gente tem que viver o agora. Sim. Porque quando você vive o agora, você está ali estabelecendo que você tem 24 horas do dia para você tomar decisões Deus. de fazer as coisas. Deus. Deus é tão democrático com todos nós, porque todo mundo tem as 24 horas, não é verdade? e Mas muitas pessoas não aproveitam as 24 horas de uma forma potencializada que lhe garanta que você possa, sim, ter tempo de qualidade, sim, entre o casal e entre os filhos. Basta que você aprenda a se organizar mais. Porque quando a gente fala tempo de qualidade, não é tempo de quantidade. Qualidade é diferente de quantidade. Qualidade é quando você determina que aquele momento é específico para aquela pessoa. É para o seu filho aquele momento? É para o seu filho. É para o seu marido? É para o seu marido. É para a sua esposa? É para a sua esposa. Não é, não é tempo de quantidade, mas é qualidade. É, é cinco minutos que você olhar para o teu filho todos os dias, respeitando ele. O que ele tem para te falar... Essa criança vai gerar nela confiança. Essa criança ela vai sentir sempre importante, por quê? Porque aquele tempo de qualidade para ela foi garantido. É, o... Assim o... acontece Sim. com a esposa e o esposo. Sim, é, se você me permitir, eu ainda vou ficar um pouquinho no tempo de qualidade por um seguinte, a gente Sim. começa lógico, até comentando de quando namora, é, já está pensando em virar vovô, mas ninguém pensa assim. As pessoas muitas vezes elas se preocupam, por isso que vem o nome preocupação. Está né? é. preocupado com o quê? Estou preocupado com algo que eu não posso muitas vezes administrar. Mas o Sim. tempo nós podemos. Sim. O tempo nós podemos. E aí você fala assim: olha, eu vou pegar a minha esposa, minha namorada, minha noiva, seja lá o que for, e vou andar um pouquinho com ela na praça. Não, na praça eu não vou. Eu só vou se for na praça de Champs-Élysées. Aí eu vou. Então, muitas vezes o casal cria-se um problema porque ela já Uma está. Uma dificuldade, né? Era um pouquinho que eu acho que a minha imagem caiu aqui. É, caiu a sua imagem. Vou ver por quê. Ela apagou na minha frente. É... Eu estou falando normal, mas ela desligou na minha cara. Eu não gosto disso. É. Mas eu estou aqui. Estou ah, te ouvindo. Enquanto eu vou consertando a câmera aqui, porque ela não quer voltar. É, você, por ah. gentileza, me fale. Aí voltou, voltou, está tudo tá, certo agora. Para mim ainda não, <risos> para mim ainda está tá sem, sem imagem aqui. Mas, é, ótimo. aqui eu tô te vendo. Tá bom. É, Apagou eu, de novo, agora foi. <risos> o que, que eu gostaria de ver com você? É, o que falar para um casal, que muitas vezes fala assim, ah, vamos ter tempo, então ele a semana inteira, e aí nós temos que entrar na questão do Brasil, principalmente, que às vezes a pessoa está desempregada. Então, ele ficou a semana inteira lá procurando o um emprego, não achou, volta para casa desanimado, triste, é, revoltado, uh, um monte de coisa. Mas aí ele tem que olhar e falar assim, poxa, está aqui minha esposa, tá meu filho, como é que eu faço esse tempo agora render se eu não conseguir trabalhar? É, eu gostaria que você entrasse um pouquinho nessa, porque essa é uma realidade do Brasil. Aqui Sim, eu acredito. Bom, o que, que eu posso dizer assim? Muitas vezes as pessoas, elas vibram uma energia muito fraca, tá? a frequência é muito baixa, aonde elas criam uma realidade para elas, muito diferente do que poderia estar tá criando uma realidade aonde a frequência dela pudesse estar tá mais assim, voltada para as coisas mais para o lado positivo. Porque muitas vezes, como você falou, de um pai que está desempregado, Muitas vezes, ele vai procurar um emprego já com um pensamento de que não vai conseguir este emprego. E isso é uma das coisas que hoje a física quântica, ela explica isso com muita clareza, que tudo é energia. A energia que você vibra é que vai fazer a diferença na sua vida, sim ou não. A partir do momento que você acredita, tem convicção de que quando você sai para fazer alguma coisa, você tem que ir com o pensamento de que você vai conseguir sim. Porque é o que você vai estar tá atraindo para você. E isso assim, eu tenho é, observado é, nesse tempo todo que eu vim estudando, nesses cinco anos, eu tive muitas experiências e eu vi pessoas realmente é, quando passaram por sessões de coaching, que fizeram sessões de coaching comigo, também estava neste nível, achando, por quê? Por causa das crenças que as pessoas têm. Então eu vou falar rapidamente sobre essas crenças que fazem com que as pessoas entrem num marasmo de, de impossibilidade para realizar as suas coisas. São três crenças fundamentais. A primeira a crença é de identidade. Se a pessoa não sabe exatamente quem ela é, ela vai passar pela vida, vai, vai crescer, vai desenvolver, vai casar, vai tornar é, adulta, vai passar pela vida dela toda e ela nem sabe exatamente quem ela é. Sim. Por conta das crenças que ela tem. Deus de criança foi desenvolvido nela nunca mostrou para ela quem realmente ela é, que ela é um ser, um ser que tem inteligência, um ser que é capaz, um ser que merece. Então, são coisas que muitas vezes as famílias, elas estão ali paralisadas, porque elas têm crenças limitantes. Elas têm aquele sentimento da falta então, quando você tem sentimento de falta, você tem muitas crenças que te limitam a crescer, a desenvolver, a buscar melhores resultados para a sua vida. Então, qual é o conselho que eu dou para um pai que está desempregado, que está à procura de um emprego, ou mesmo de uma mãe? Acredita em ti, tem que acreditar nela mesma. Ela tem que buscar ali dentro os recursos que ela tem dentro dela, da capacidade que ela tem, do que ela é capaz de fazer. A partir do momento que ela muda essa vibração, que ela muda a energia dela, ela vai enxergar, ela vai ver, ela vai aumentar a visão periférica. Visão periférica significa que você tem um olhar diferente. Você não vai olhar com o olhar do desespero, você não vai olhar com o olhar da, da, da tristeza, da, da preocupação, você vai olhar com o olhar da esperança de que tudo é possível sim, a partir do momento que você acredita. Então, eu digo: tempo de qualidade, a gente cria rotina para isso. Você faz as coisas acontecer quando você se dispõe a fazer. Tempo de qualidade é você lembrar que você é um ser que precisa de qualidade, que tua família precisa de qualidade, principalmente seus filhos, que eles são crianças. A criança de 0 a 12 anos ela é pura emoção e ela necessita extremamente de tempo de qualidade com os pais. Elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas, precisam ser respeitadas pelos pais, com certeza. Espero que tenha respondido. Respondeu sim. É, e a gente vai continuar na questão das crenças também. Você não me deixa... Sim. Já foi identidade, né? É, bom, sim. então nós entendemos que o tempo de qualidade não é quantidade. Qualidade é aquilo que você dá prioridade. Sim. É isso, né? sim minutos cinco minutos é, meia hora aí eu vou ah, jogar eu vou jogar futebol depois eu vou para casa você pode criar um probleminha aí né porque não é questão de minutos é questão de sentimento a pessoa fala poxa seus colegas são mais importantes então me convidasse para ir junto te ver não precisava mas só. aí que tá é a família fazer os combinados é. Porque família tem que se comunicar. A maior dificuldade, Cláudia, que as pessoas têm é de comunicação. Sim. A falta de comunicação. A falta de colocar ali as necessidades básicas da família. Não vou dizer que o marido não tem que jogar bola. Ele tem, é um direito dele, sim. Mas também não é todo dia que ele está jogando bola. Então, ele tem um dia específico na semana para jogar bola. A esposa tem um dia específico aí na academia, não é assim? Sim. As pessoas não aprendem a se organizar, só que tem que saber, por exemplo, dentro de uma rotina diária, que dia que nós vamos estabelecer que a família vai comer juntos. Porque é uma das coisas que está se perdendo na família. De se sentar para comer juntos. É tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade, verdade. Então, muitas vezes a família está perdendo essa referência. Então, eles têm que ali criar, ali tem que se potencializar um dia aonde eles vão comer juntos. Sim. Coisas... Para poder um encher o tanque do outro. Coisas que a gente, na verdade, ouvia os nossos avós fa falando, né? Olha. Chegou a hora de jantar, todo mundo aqui. Não importa se está com dor de barriga tal, tá cara feia, senta e come. Sim. É o momento de comunhão. Vai ficar juntos, Vai ficar juntos. Quebrar o É o bomba. momento de. É que eu falo assim: esse é o momento que tem que deixar o celular de lado. Ah. É o momento que a família se reúne ali para olhar olho no olho, para um olhar para o outro, para um dizer para falar o momento da conversação, da comunicação. Ô, oh, meu filho, como é que foi seu dia? Ô, oh, meu esposo, como é que foi seu dia? Ô, oh, minha esposa, como é que foi seu dia? É o momento ali de estar ali fazendo o que, que a família tem que fazer. Não é cada um ficar com o seu celular ali, olhando para o celular e com o prato de comida comendo aqui, ou na frente da televisão e todo mundo olhando para a TV, que é um entretenimento. E o básico, a essência disso é o momento de olhar, é o momento da comunicação. É de se conhecer. que É simples de fazer tudo isso. É o que a gente fala, né? Depois fala, quem que está do seu lado aí? Fala, não sei. Ah, meu pai. Que, é quando que seu pai faz aniversário? Não sei. Não sei quando é ele nasceu. A falta de comunicação. A falta de comunicação. É, Elô, eu também gostaria de pegar um... um um ponto aqui que eu achei muito interessante, né? ainda a gente falando da, da questão da autoestima, e aí você veio me falar da questão do identidade. E por que, que essa parte da identidade, uma das crenças que às vezes a gente não acredita naquilo que a gente tem o um potencial, porque uhum. quando a criança ouviu-se muito algo que não era uh, favorável. Por exemplo, olha, o filho do vizinho lá, o Joãozinho, Uhum. Ele, sim, é um filho obediente, ele, sim, é um menino inteligente, ele, sim, é um menino que dá gosto de ter filho. A comparação, qual o efeito que ela causa numa criação? É, e aí nós estamos falando de pais, ó, e a mesma até, vamos falar de casais, que muitas vezes falam, ah, não, aquilo que é mulher, ó, aquilo que é bonita, bem tratada, mulher que vai na academia, se cuida... E a dele lá, ele não ajuda, muitas vezes, nem para pagar uma... né? Falar vai lá na academia, mulher, vai lá se cuidar, ou vamos na academia. Né? E vice-versa, a mulher também fala assim, olha, homem bonito, esse que eu tenho em casa não serve nada. Aqui o Tom Cruise, aquele homem, oh, meu Deus do céu! A comparação, até onde ela é degradante? Nossa, a comparação é uma das coisas mais ruins que pode acontecer dentro de uma família. Por quê? Ninguém pode comparar ninguém, porque cada um é individual. Sim. Cada um tem as suas diferenças. E muitas vezes a comparação ela é feita de uma forma tão degradante aonde a autoestima de cada um vai lá embaixo. A baixa autoestima não é nada mais do que é a pessoa, desde a infância, ficar ouvindo fazendo comparações, não pode nem comparar um filho com o outro dentro de uma casa. Por quê? O que nós uma das coisas que eu estudei foi ser, hoje eu sou analista de perfil comportamental. Certo. E dentro deste processo, existe quatro perfis que determina o comportamento de cada um. Então, existe quatro perfis. O dominante, o influente, o estável e o conforme. Você imagina, você tem três filhos na sua casa. Um é dominante, é aquele que resolve as coisas rapidamente, a sua linguagem com ele, a sua comunicação com ele tem que ser mais direta, porque ele não gosta muito de rodeio. Mas, por outro lado, você tem um filho conforme, que, é aquele, que é aquele filho que você tem que explicar para ele nos mínimos detalhes. Tudo que você vai falar para ele, você tem que explicar com muita minuciosidade. Sim. E às vezes, muitas mães fazem assim. Por que você não é igual ao teu irmão? Eu falo as coisas para ele, ele já entendeu, já resolveu e você fica aí. Ah. Quando você faz isso, você está desrespeitando o perfil comportamental do seu filho porque ele é sim, ou mesmo influente, é aquele, aquela criança que ela é faladeira, ela fala muito, aonde ela vai, ela socializa, ela chega ali, se ela chega na escola, ela já entra no meio do grupo, ela se faz presente naquele grupo, ela já lidera aquele grupo, por quê? Porque ela é influente, e ela fala, e muitas vezes essa criança em casa, ela começa a falar, a mãe fala assim, ai, cala essa boca, você já falou demais. E o que, que você está fazendo afirmações, o filho? Né? É as afirmações negativas, né? Negativas. As afirmações negativas que traz ali no dia a dia, que às vezes a pessoa, a mãe, o pai, às vezes faz até de forma inconsciente. E não percebe que aquilo ali... Você está fazendo com o quê? Que teu filho acha que o perfil dele é o pior perfil que existe. Mesmo que ele não, também não tenha consciência de perfil. Mas ele se considera que ele é o quê? Ele não pode demonstrar o que ele é. Então ele deixa, ele deixa de ser o que ele é original e começa a, viver, a querer se adaptar a... a, a ele é um, um conforme e aí ele tem que se adaptar a um dominante, ser um dominante, se é isso que ele não é. E você não sabe as consequências físicas e emocionais que trazem ali para uma pessoa que tem que estar tá mudando o perfil dela por conta das, das críticas, da, dos julgamentos que ela recebe diariamente. Não é? Então é bastante complicado. Se você me permitir, você me fez lembrar uma situação Elo, de muitos anos atrás. Eu conheci um casal, né? não tinha intimidade com eles nem nada, mas estive num evento é, onde a, a moça era uma jovem, ele também, e em um certo momento, num comentário infeliz do, do cidadão, ele falou assim: ó, poxa vida, caramba, né? Como você tá gorda?" E ela começou a chorar. Ele falou isso próximo de pessoas num evento de um aniversário, que era o claro, de uma pessoa, e ela estava grávida de sete meses. Ou seja, o que é que ele não gerou na criança com essa afirmação negativa? Sim. a mãe e a mãe. Para a mãe por... e o bebê. Para a mãe e o bebê. Então. Ou a mãe viu a criança também, ouviu? Então, então hoje, hoje é... a comparação. É, é muito né? complicada a comparação não e, e outra coisa né mexe com a autoestima de uma tal forma na pessoa Total. que a pessoa ela ela ela passa ali por um processo de quê porque na neurociência fala que nosso cérebro ele tem condições de fazer um empilhamento de memórias Sim. então nós temos memórias positivas nós temos memórias neutras e temos memórias negativas. Você imagina, Cláudio, uma criança que desde pequena ela começa a receber críticas, essa criança escuta palavras baixo, de baixo calão, essa criança ela é comparada, essa criança ela é rejeitada, e essa criança tem as dores do abandono também. Sim. Você imagina, isso vai empilhando, empilhando, empilhando, vai ficar onde? Lá no subconsciente. Quando ela torna uma adolescente, porque, de, como eu já falei, de zero a 12 anos, a criança é pura emoção. Ela não tem discernimento, ela não tem maturidade ainda para lidar com os sentimentos quando ela torna uma adolescente, ela entra já naquele processo de que ela consegue agora começar a ter alguns discernimentos porque ela está caminhando para um nível de maturidade. É, é aí que ela começa a enxergar. Ela vai lembrando de todas as coisas que, de como ela foi sendo educada de todas as palavras que ela ouviu, de todas as, das, de todas as coisas que ela viu. Olha para você ver como isso é sério. Sim, muito sério. Então, sim. o que ela, o que ela o sentiu de cheiro, porque assim mexe com todos os nossos sentidos, não é? Os cinco sim. sentidos, a criança é, é bem explorada na, na infância dela. Quando ela torna uma adolescente, tem muitos pais que falam assim, nossa, meu filho era tão bonzinho, e agora que ele está com 14 anos, ele está tão rebelde. É um mito dizer isso, não é que ele está rebelde. Tudo que ele viveu lá no passado, agora, é como se fosse um vulcão que estava fervendo lá, e ele vem o quê? Entre erupção. Quando ele entra em erupção, é que vem os sentimentos. É como se diz assim, dispara o gatilho. Disparar gatilho significa o quê? Que emoções suas, aquelas emoções suas todas, elas estão agora vindo à tona. E aonde vem o sentimento que muitas vezes você, o adolescente ainda não está amadurecido o suficiente para lidar com aquelas emoções. E muitas vezes é o momento que ele é mais criticado, que ele é mais julgado, e para ele fugir desse julgamento, dessas críticas diárias feitas pelos pais, o que, que ele faz? Ele vai se refugiar lá no quarto dele, e ele vai pegar o quê? Ele precisa de uma âncora. Ele precisa de uma ancoragem. E ele vai pegar o quê? O game, vai ficar jogando o game, porque a única coisa que vai lhe trazer ali naquele momento uma satisfação é estar tá fazendo aquilo. Por quê? Porque lhe falta o quê? Lhe falta comunicação, lhe falta amor, lhe faltam palavras de afirmação verdadeiras, positivas, falta toque físico, porque a tendência dos pais é deixar de abraçar os filhos quando eles crescem. Sim. Isso não pode acontecer, os pais têm que continuar abraçando os filhos, beijando os filhos, abençoando os filhos. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai ocorrendo o que? A desconexão. Sim. É. A partir do momento que ele sente desconectado, ele vai viver uma vida à parte. Você percebe quanto que isso é sério? Por que, que nós temos tantos adolescentes que se refugiam nas drogas? Drogas, né? Vão buscar. Aonde que eles vão? Vão buscar os guetos. Os guetos aonde eles conseguem que alguém vai ouvir. É, enganosamente. Que alguém vai escutar ele. Enganosamente, claro. Mas ele, mas ele tá Mas pelo menos naquele grupo ali ele está sentindo o quê? Que tem gente parecida com as mesmas dores dele. Sim. É o, social. Sim. É é o é contato social. Sim. É o contato. É o contato daquele jovem está na mesma situação que ele. Vai se atrai. Não é? É, o, o, o Elô, então aproveitando aqui, uh, também vai vir de encontro com a pergunta que eu estava preparando para você. Presente a pessoa seria como nós é, estarmos dentro de casa e a pessoa fala assim, olha, poxa caramba, minha esposa vai chegar cansada, Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer a janta. Ela vai chegar em casa hoje, eu estou falando de, do homem para a mulher, ok? É, eu vou arrumar a cama, porque a cama não deu tempo de arrumar. Hoje eu estou de folga, então eu vou pagar as contas lá. Não, não vou falar para ela, deixa o dinheiro para eu pagar as contas. Não, eu vou lá pagar as contas. Quando ela chegar com a cabeça quente, ó, descansa porque as contas já estão pagas. Isso também seria o presentear, né? Não, é, seria dono, atos de ato, serviço. Né? É o ato, né? É o ato, né? Atos de serviços Sim. Porque presente ele tem outra conotação. Tá? Atos de serviço significa que você entende que a pessoa precisa ali de, de ter uma, um auxílio no dia a dia. Não é? Você tem dois filhos pequenos. Então, se o marido é, fazendo ato de serviço, o que, que ele vai fazer? Ele vai buscar ajudar a esposa. Enquanto ela está fazendo a janta, ele vai lá dar banho nos filhos. Isso é atos de serviço. Quando fala presente, o sentido de presente é diferente. O presente, ele, tem, ele é um símbolo do amor. Certo. É a maneira que a pessoa tem de dizer, eu te amo, eu gosto de você, eu lembro de você, quando eu estou longe, eu sempre vou lembrar de você. Então, quando fala presente, é você dar alguma coisa simbólica para a pessoa. É um bilhete, é uma flor, é um doce. É algo que você foi comprou, ou construiu, fabricou, construiu ali, fez para a pessoa, pensando nela. Porque esse, ele tem um valor extraordinário. Porque a pessoa sempre que gosta de... Porque, assim, geralmente, Cláudio, a pessoa que tem a linguagem de amor de presente, ela ama dar presente. Ela dá presente porque ela quer receber presente. Sabia? Ah, com É bom. No meu caso, não. Eu não gosto muito de receber, não. Então, não é a tua linguagem de amor. A tua não. linguagem de amor, o que, que você poderia falar assim? Fala aí para o pessoal aí. Qual é a sua linguagem é teatro, de amor? É é reciprocidade. É reciprocidade. É ser gentil e receber gentileza. Isso para mim é, seria o ato de presente de amor. É, ou presente. Palavra de afirmação. Sim. Não. Palavra de afirmação. Para mim, o objeto ele não, não, não me causa nenhum espanto, nenhum falar: uau, ela, ou ele, né? Gosta é. mais ou menos de mim, para mim não. Mas, então, você gosta de palavra de afirmação. Então, a sua linguagem, do que enche o tanque seu, é elogios. É receber nem, elogios. Não, nem sempre elogio. Eu digo que a, talvez a palavra certa no momento certo. Às vezes, ela pode vir é. até como uma crítica de amor. né Olha, eu, por gostar de você, eu vou dizer, oh, eu sou seu amigo, mas aqui você errou. Mas, você ser seu amigo, aquela palavra para mim é chave. Não está dando um presente, né? mas... Ei. se eu tivesse recebendo, pô. olha da onde tá vindo, daí louco. Olha, eu gostaria de aproveitar. Então, já que eu fiz uma inversão e peguei o presente, você já respondeu. Ficou a questão do toque físico para a gente. É... Toque físico. Muitas vezes a gente sexualiza um ato, né, achando sim. que aquilo sim é o. Olha, sabe o que a minha esposa quer? Ela quer, pegar, quer aquela pegada do, do Arnold Schwarzenegger, né? Sim. É, uhum. E o meu marido, ah, ele quer aquele toque da Julia Roberts. E, às vezes, a gente, na verdade, só quer a sinceridade. Sim. Qual a importância do toque físico para o filho, que muitas vezes não quer receber o, o abraço do pai? Porque você falou agora há pouco que muitos pais deixam de abraçar os filhos, mas também, vocês devem saber melhor do que eu, que os filhos também chegam a uma idade que não querem que os pais nem chegam perto. Ah, me deixa aqui na esquina. A escola é lá na frente, ele quer que deixa deixe aqui. Ah, não, não, não pega na minha mão, porque é careta esse negócio. Ele não fala que é careta, mas ele demora. tá Está pagando mico, está pagando o mico. Está pagando é o tá tal do mico, né? Você dá um beijo na... Te... Tira que parece que passou coisa estragada nele. E aí, como é que fica? Porque para quem está dando, é o que eu falei para você, quem está dando muitas vezes é mais... Importante do que para quem está recebendo. Bom, aí que eu falo para você, tudo é questão de hábitos. A família que faz isso, desde que a criança é pequena, ela recebe sim, ela aceita sim. Mas muitas vezes o afastamento ocorre devido à desconexão. Você quer que eu fale porque que muitas vezes o adolescente recusa? Por favor. Porque às vezes ele queria, na verdade, ouvir uma, uma, um elogio. Porque tem eu, eu, eu falo para você por experiência. Eu trabalhei muitos anos na área educacional e eu sei como é que as crianças reagem. O que, que as crianças nos dizem em relação aos pais. Às vezes as crianças não querem ser tocadas... Porque, na verdade, elas recebem muitas críticas. Então, é uma maneira de, de rejeição da criança, quando ele vai tornando um adolescente, porque ele começa a perceber que é uma incoerência. Há uma incoerência. Por que, que me trata assim e depois quer me agradar? É. Percebe? A mesma coisa acontece também com os adultos. Muitos adultos reagem ao toque físico, por quê? Porque ouviu uma palavra maldada, uma resposta maldada, e depois a pessoa vem querer tocar, há uma, o próprio corpo tem uma reação nesse momento. Por quê? Porque um tempo atrás disparou ali um gatilho. Ela ouviu uma palavra maldada, ela, ela ouviu uma má resposta ali, que o cônjuge direcionou, direcionou para ela. Aí é natural que ela reaja assim. Tanto de um lado como do outro. Você percebe que tudo é comunicação? Sim, mas vamos você falou de comunicação, é, e esses dias eu estava pensando numa situação aleatória, tá? É, Sim. A esposa começou a haver defeitos no marido porque o marido chega na casa e começa a mais ou menos agir assim eu sou o rei eu sou o poderoso eu sou o que manda e o que desmanda na filha ou no filho ele exerce toda aquela pressão ou seja faz o que eu mando e não me questione né eu obedece quem manda quem pode obedece quem tem juízo começa com essa política dentro de casa e para a esposa muitas vezes né ele é, fala olha eu deixei aqui deixa até o dinheiro fala deixa o dinheiro para a tá, tá, tá, você vai lá pagar ah mas por quê porque amanhã você está de folga está então, você está de folga você não vai fazer nada vai fazer isso aí É literalmente mais ou menos essa situação é, e, e em relação aos filhos né a, a pessoa chega e fala assim olha eu já fiz a minha parte, fui trabalhar, fiz, aqui no nosso caso, o Japão zangueou, é, trouxe 300, drarara. não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu faço depois disso. Se eu quiser dormir o dia inteiro, eu durmo. Isso daí cria algum problema é, é, no sentido de... Aí já entra afetivo, toque, autoafirmação, né? é o que você falou, o tal do, da ação de... de do presente, né? O cara falou assim, ah, já, já dei. Amanhã eu vou lá no mercado e compro um, um exemplo, compro um buquê de rosa para você. Mas eu não fui comprar com amor e carinho, eu fui comprar para você tipo, falar, ah, ó, não me enche o saco porque eu te dei um presente esse mês. E antigamente, você sabe, mais do que eu, eu vou falar antigamente porque eu não tenho idade para contar muito caso, não. Mas eu ouvi a pessoa falar assim, ó, ah, hoje eu dei um presente para a minha mulher. E qual que foi? Eu falava, mas não sei, porque ah, deu presente, ela olhou com uma cara de mau gosto, né? O que, que foi? Foi lá de deu uma máquina de lavar para ela. E aí? Onde... é. muitas mulheres, é, é, muitas mulheres ficam chateadas porque geralmente o marido quer dar uma panela. Ou seja, o presente está indicando que ela tem que ir para onde? Para a cozinha. É. A máquina de lavar roupa quer, está indicando que ela tem que ir o quê? Lavar a roupa, roupa? Você percebe que tudo é intencional? Então, muitas coisas acontecem de forma intencional. Como você falou, um homem que tem uma atitude machista, que ele chega porque ele põe é, as coisas dentro da casa, então ah. ele acha que ele já faz o suficiente. Então, você sabe, é uma atitude machista, é uma atitude onde a pessoa é, vai perdendo ali a, a sensibilidade, vai perdendo o amor, vai perdendo o respeito. Mas por causa do quê? Muitas vezes, Cláudia, é falta de posicionamento da esposa. Muitas mulheres se submetem a, a relações abusivas porque elas também não sabem se posicionar como esposa dentro de uma casa. E elas vão se deixando levar pela dependência emocional. Porque eu vejo assim, o que mais hoje eu sinto nas mulheres é a dependência emocional. O que é ser um dependente emocional? É quando você parece que não consegue viver sem outro. E amor não é essa dependência. Porque nós somos pessoas individuais, Sim. com características próprias, com perfis comportamentais diferentes uns dos outros e que a gente tem que saber, aí eu volto lá nas crenças, quando você, tem a, você não tem crença de identidade, quando você não sabe exatamente quem você é, você não se acha capaz de descobrir quem é você e do que você é capaz de fazer e do que você merece. Eu queria fazer uma... Adesca. Então, aí a gente... Queria fazer uma... Sim. É, você falou, do muitas vezes, a, a, o comportamento da, da, da esposa é que leva essa dependência que ela tem da, da pessoa. Mas quando é o contrário E se versa. Pode acontecer a mesma coisa. Tem homens que são extremamente dependentes. Sim, sim. Sabe? Porque também não se posiciona como esposo. Cláudio, Porque... se você imaginar, uma família ela tem uma hierarquia. Sim. A família é uma hierarquia. Ela é. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Muitas vezes, o que, que você vê numa casa? A mulher sendo o chefe da casa. É. Muitas Oi? vezes ela tem um marido, é. assim que eu vou falar de comportamento, de perfis é. comportamentais, tá? O marido é uma pessoa que ele é instável. Ela é uma mulher dominante. Como ela não sabe que ela é uma mulher dominante, o marido, e ela não sabe que o marido é um estável, tem um comportamento estável, muitas vezes o que ela faz? ela não, Por ela não conhecer, ela toma as rédeas da casa. Porque o estável é aquela pessoa que faz tudo com muita tranquilidade. Ele não se abala. Ele é aquela pessoa que, sabe, ah, se, ficar essa, se ficar essa roupa ruim. aqui, vai ficar aqui e acabou. É. Ele não vai... Se, se, o dominante não, o dominante é aquele que ele quer fazer todas as coisas, ele quer fazer as coisas acontecerem rapidamente. Muitas mulheres são assim e elas acabam fazendo o quê? Elas assumem o papel do marido, se posicionam na posição do marido e acham ruim, porque eu, aí vai dizer, meu marido é um banana. É, não é que a seu palavra. marido é um banana. É a seu marido não é um banana. Ele tem um perfil comportamental estável e quando você casou com ele, você sabia que ele era assim. Não venha com essa. Quando a gente casa com alguém, a gente conhece sim a pessoa. A gente pode até estar vislumbrado por conta da paixão. Porque a paixão, segundo os cientistas, elas duram de um ano e meio a dois anos, no máximo. Passa rápido. Né? E aí passa aquele processo da paixão, claro que você vai começar a enxergar os defeitos. Sim. Mas o grande problema nas famílias é que as famílias começam, eu estou te falando isso, das experiências que eu tenho quando eu faço sessões de coach com casais. Eles vêm fazendo o quê? Vêm falando mal do seu cônjuge. É. Porque meu marido é assim, porque meu marido é o quê? Porque minha esposa é assim. O que, que é isso? Eles focam nas coisas ruins. Nas, nas, não, não foca nas qualidades do, do seu cônjuge. Só foca nas dificuldades que eles têm. Que é mais fácil de ver. Você está entendendo? Aí, quando a pessoa tem uma, uma visão periférica de que meu cônjuge ele tem um comportamento porque ele tem um perfil comportamental de estável e eu sou dominante, eu tenho que me policiar para eu não entrar no posicionamento do meu marido porque muitas vezes uma, a, os filhos estão ali vivendo essa realidade, eles estão vivenciando essa realidade, eles estão vendo ali que a mãe faz o papel do pai. É. E aí, muitas vezes, o pai ele fica ali naquela condição de segundo plano mesmo é, o, e o perde apag... ali... O apagador de incêndio, né? Sim, ele perde o é. respeito, porque ele não, não, não se posiciona, porque deixa a mulher se posicionar na frente. Isso é o que mais acontece, Cláudio. A maioria dos casamentos... É, é nessa estrutura, porque porque não se conhece, não conhece a linguagem do amor, não conhece os perfis comportamentais. Por isso que eu que eu estou estudando profundamente, porque eu quero me tornar uma perita, perita em relacionamentos, porque você tem que descobrir a causa. Causa, né? Que a causa que a causa. O efeito, né? o efeito disso aqui tem uma causa. Eu que bem, mas a, o que, que causou aquilo? Eu queria te fazer então, duas perguntas. O que pergunta. que que... Ô, Elo, Sim. dentro disso daí, é, a rotulagem, né, é, que eu acho que é um, uma coisa também que acontece muito, você às vezes rotula alguém. Né, Nossa, intitula, isso é grave. Né, isso é seríssimo, dentro de uma família, como a gente está falando né, de, de, de família, então acho que é, eu, falei, eu vou perguntar para ela. né? É, deixa eu ver aqui a questão e a, a quando a gente chega numa pessoa fala assim, olha, eu rotulei que você é somente capaz de trabalhar dentro de uma fábrica fazendo é, zangueou, ficando 12 horas ela te rotulou, você não tem capacidade de sair para fazer aquela outra coisa isso daí é um ponto o segundo seria é você fala assim, não, eu vou promover uma autonomia para você se você é um marido e está à frente, se você decidir falar, olha, não, eu não, eu acho que as 12 horas que eu faço numa fábrica, eu posso fazer oito melhor fora dela. É uma autonomia, não seria? Então Sim. você, se você me explicasse o que causa a rotulação e o que impede da pessoa da autonomia para ela, eu falar assim, não, se você é capaz de ir numa fábrica trabalhar 12 horas e produzir, você pode trabalhar oito e produzir a mesma coisa, sem estar dentro de uma fábrica. E aí, você, automaticamente, você faz o quê? Uma qualidade de vida dentro da família. O que você então, é, quando, é quando, por exemplo, no casal, há esse entendimento de que a pessoa ela tem as qualidades dela e que ela sabe ali que dentro das crenças de capacidade de que ela, ela pode fazer melhor. Por quê? O que, que faz com que as pessoas... Muda o padrão de vida delas. É buscar o quê? O autoconhecimento. Para isso, tem que buscar o autoconhecimento. Você só vai se tornar perito naquilo que você faz quando você, através do autoconhecimento, começa a colocar em prática ferramentas poderosas que vão fazer com que você faça algo diferente. A Heloísa, de cinco anos atrás, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Hoje, eu posso falar com propriedade, porque tudo que eu estou estudando é científico, é pautado em estatísticas, que as universidades fazem para falar sobre vários assuntos que são polêmicos, assuntos que, trai, que traz aí no seu bojo, no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, o que que, o que, como que um casal pode, pode construir isso junto? Muitas vezes a mulher ela quer ser autônoma. Então o marido está lá trabalhando em uma fábrica e ela fala assim, olha, eu eu gosto de, você percebe assim que ela gosta de fazer o Alguma coisa, por exemplo, ela fala assim, olha, eu quero especializar na parte culinária. Quantas mulheres se tornaram empreendedoras, por quê? Porque elas tinham algo dentro delas que elas amavam fazer. Porque assim, você tem que estar apaixonado para fazer aquilo. Sim. A pessoa se torna um empreendedor quando ele percebe que ele é capaz, que ele pode fazer. E você vê quantas pessoas conseguem ser empreendedoras Sim. quando elas veem que tem elas... resultados, elas acreditam nelas e elas fazem com tanta perfeição. que Todo mundo passa a gostar. Porque o bom empreendedor é aquele o quê? Porque ele, ele geralmente ele vai ver aquilo que as pessoas... Ele sonda o mercado. O que, que as pessoas gostam? eu vou fazer um bolo diferente, que ninguém, ninguém fez esse bolo ainda. Sim. Aí, quando ela faz aquele bolo, aquele bolo deu um resultado, aquilo que ela elaborou ali, aconteceu uma, algo extraordinário e que as pessoas começam a elogiar e falam que está muito bom, é uma, aí já desperta nela o quê? É. Que ela é capaz, é. que ela é criativa. Então, é uma das coisas hoje que mais precisam trabalhar nas famílias é a criatividade. criatividade. É, é falar para o seu filho, você é criativo. Possibilitar momentos para os filhos serem criativos. Através de um do brinquedo. Porque criança tem muita imaginação. É, e a... muitas vezes, muitas mães não conseguem enxergar que numa brincadeira simples ali com a criança, Está desenvolvendo nela a criatividade. A imaginação dela está aflorada, tá, tá onde ela, no futuro ela pode ser alguém importante ali. Porque foi desenvolvido na infância. Então tem um caminho longo, né? Quando as famílias começam a ter nível de consciência. Porque, na verdade, uma família que está em conflito, ela está o quê? Inconsciente, está cega para as coisas, ela não, ela, ela não está tendo uma visão periférica de futuro. É por impulso, né, Elô? Não é? Eu digo ela é né? assim, A pessoa age por impulso, né? Ela acha que está assim, ó, pum, estourou. Só que ela fala, olha... Por instinto. Pensar... Isso. Mas é por instinto, não é por impulso, é por instinto. É que é pior, Porque né? Porque eu, eu falo assim, eu falo assim, olha, há uns anos atrás, gerações de 400 anos atrás, que vem vindo, as pessoas foram criando os filhos por instinto. Porque ninguém tinha uma fórmula pronta para ser pai, para ser mãe, para ser casal, não é verdade? Sim. Só que hoje, Cláudio, não é bem assim. Hoje existem pesquisas profundas, existem os livros para trabalhar. Né? Olha aqui, olha este livro maravilhoso aqui. ó. Aí, o nosso livro, está de calma. Olha, de cabeça. olha que a cabeça para baixo, desculpa, agora que eu vi. Olha aqui. Isso, ah, aí é. Educar, amar e dar limite os princípios para criar filhos vitoriosos. Paulo Vieira, é isso, né? e Sara Braga, Sara Braga. Muito bem. Que é a é minha mentora. Olha. Então, eu digo para você, quando você começa a estudar, começa a ler, você vai vendo que tem pessoas iluminadas, que escrevem, e tudo o que elas colocam são ferramentas que já foram testadas. Testadas significa o quê? Que pessoas passaram por essas experiências e tiveram bons resultados, Sim. não é o livro pelo livro, não, não é isso, mas é a prática, foram testados e viram que as pessoas mudaram, as pessoas começaram a, a, a abrir um leque de possibilidade na vida delas, caíram as escamas dos olhos que estavam cegos, elas começaram a enxergar a verdade, que o relacionamento como está não tem como continuar daquele jeito. Porque abre um nível de consciência. Como é, que eu, como é que eu vou criar meu filho assim? Com esses conflitos dentro da minha casa, com essas discussões diárias dentro da minha casa. É nível de consciência. O, o, o, eu então tem não... os momentos. Tem os momentos. Eu... Nossa, o nosso tempo está quase indo para o final. Sim. Mas... Preciso te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. É, e quando o, o casal, né, a, principalmente da parte do rapaz, ou do moço, ou do marido, o que seja, é, ele não quer crescer. A, aí ele começa a agir como o famoso bebezão, ou seja, ele, não, não quer, ele vai trabalhar, ele faz o que tem que fazer, mas ele quer agir como um, ainda um menino. Então ele vai querer jogar videogame, ele vai querer é, jogar cueca no meio dos cantos da casa, casado. Ele vai querer receber comidinha na boca. Como que faz aí? Aí eu te faço a pergunta. A esposa incentiva nós. Como é que, é que fica, um casal desse quando tiver um filho? Então, o que que significa isso? Esse esse rapaz por que, que ele não cresceu? Porque quando ele foi criança, ele foi super protegido. A mãe fez tudo por ele. Infelizmente, tem muitas situações assim, Cláudia. Eu vivenciei isso na escola. Um menino de oito anos, a mãe calçando o tênis do filho, oito anos. anos. Eu disse, mas por que você está calçando tênis nele? Ele tem as mãos perfeitas, ele sabe calçar. Ah, mas é porque quando eu fui criança, eu fui muito ajudiada é, a gente era muito pobre. Não tem nada a ver. Então, o que, que acontece? A superproteção ela vai tolir, ela vai mexer nas crenças daquele indivíduo. Então, esse indivíduo é o quê? A crença de identidade dele é zero. A crença de capacidade dele é zero. Então, se ele não tem crença de identidade, não tem crença de, de capacidade, ele se torna o quê? Uma pessoa totalmente incapaz. Se acomoda, por quê? Quando ele foi, quando ele deveria ser direcionado por aquela família, por aquele pai, por aquela mãe, tivesse dado responsabilidades para ele, desde pequeno, ele naturalmente ele ia crescendo e ia aprendendo a adquirir a autorresponsabilidade. Vai vale lá saber esse garoto, quando era menino, quantas vezes na escola, às vezes o professor falou: olha, ele não quer fazer tarefa. E muitas vezes o que a mãe faz? Passa a mão na cabeça. Ah, mas meu filho. Então ela vai julgar o professor porque ela não fez o trabalho dela. E aí ela quer que o professor faça milagre. Já aconteceu muito disso. É, acontece. E ele vai se tornar esse adulto. Então, mas aí eu incompetente, falo... incompetente irresponsável. Irresponsável. irresponsável. Inconsequente, porque vai fazer coisas Consequente. Coisa provocar problema Meu com outras Deus. pessoas, mas ah, isso é... E outra forte. coisa, e outra coisa, ah. pelo fato de uma mulher conviver com uma pessoa dessa, hum. ela também, ela, ela também não se posicionou essa, pra mim é como Para né? mim, é aceitar. Ela foi conivente com essa realidade, sabe por quê? Por causa da dependência emocional. Muito simples. Dependente emocional. Mas isso Prefere. Lá na... Isso lá na frente, a pergunta é assim que eu fiz é, assim. é: E a criança, quando vir Quantos adultos vai encontrar? É assim. Meio? Então, o que ela vai encontrar? Uma mãe que vai posicionar, tomando a frente da casa. Um pai. Um marmanjão. Tem... Né? Um marmanjão. Não se posiciona como pai. E essa criança, ou, ou ela vai ter uma tendência, porque você sabe assim, como ela não tem maturidade, de 0 a 12 anos ela é por emoção, ela sempre vai buscar o lado que Permissivo. Osso. O lado que é fanfarrão. É. O lado da irresponsabilidade. É, aí o pai vai se tornar o herói, né? Até ele Nossa, ele Claudio, vai... tem muitos tem muitas pessoas que estão nesse casamento, estão nesses relacionamentos, aonde os maridos não param nos empregos, porque eles não querem encarar, eles não querem trabalhar, eles querem ser sustentados. E garanto para você que provavelmente um, um, um exemplo desse, com certeza quem está ainda alimentando esse filho é a mãe, que pode ter certeza disso, que ela, ele ainda é dependente dela. Sim. E ela está ali, injetando nele, para ele continuar ]as. do mesmo jeito que ele está. Percebe? É o famoso, não quero que meu bebê cresça. Né? Sim. Então é culpa dele? Não, ele não, tem não. parte de culpa? Eu estou falando assim, ele tem parte de culpa? Tem, porque ele já é um adulto. Ah, ele não é? Mas, que ele, mas que ele é consequência do que ele viveu na infância dele, ele é. Sim. E não adianta a gente dizer que não, porque... É, não, é, não, mas a, a escolha de continuar é dele, né? É dele, hum. entende? E a escolha hum. da esposa que aceita uma situação dela também é dela. É. vamos lá. Elo, é? É, é o seguinte, esse papo ele não é resumido em uma hora e meia. Certo? Sim, porque não eu... tem, tem como, né? A gente tem tanta coisa para falar. A gente só deu uma, uma pincelada aqui. Tá? Então, Sim. eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão ouvir, é, vão ficar muito interessadas em saber mais. É, então, fala aí como é que elas vão achar você. E depois você mostra de novo os dois livros, por favor. Tem mais um livro que eu quero mostrar. Mostra! E aqui é a hora de mostrar é. os, os caminhos. É. Tá aqui a gente apresenta o caminho. Seguia é com a pessoa. É. Desci. Aqui, ó, desce. Não decifre e fortaleça seu filho. Muito bom. Quem que é o Paulo Vieira, Sara Braga, também Viviane, Paulo Vieira e Viviane Távora. Então esses livros, esses livros são livros para trabalhar performance familiar. São livros que as pessoas podem adquiri-los para o seu autoconhecimento, para mudança de postura, para colocar em prática para poder fazer com que na sua família as coisas começam a dar um encaminhamento diferente. Isso é restauração de família, Sim. não é? Sim. Então, o, o que é importante? Deixa eu falar um pouco agora. Então, eu moro em Toyota, Haiti, né? Haiti quem? Que é próximo de Nagoya, uns 32 quilômetros de Nagoya. Então, eu faço sessões de coaching individuais, e faço com o time também. Faço sessões online. Por conta de pessoas que moram mais distantes, né? Que moram em outras províncias. E faço também sessões presenciais. O que que eu trabalho? Às vezes as pessoas precisam de uma alavanca. Então, o trabalho do coach, por, por eu ser uma treinadora, tá? Uma treinadora. Eu sou coach. Integral sistêmico, ou seja, eu trabalho com 11 pilares: então, eu trabalho emocional, espiritual, família, conjugal, filhos, saúde, servir, financeiro, intelectual, emocional. Então, são 11 pilares que eu trabalho dentro das sessões de coach para ajudar as pessoas. Elas estão aqui nesse estado atual, e eu faço com que elas vão para o estado desejado, para alavancar ali. Então, a gente vai propor algumas, alguns objetivos, algumas metas básicas, e que elas têm que colocar em prática, para elas terem bons resultados. Então, eu faço trabalho. E como eu falei no início, eu quero também fazer mentorias a partir de 2023, eu estou é, já programando para fazer mentorias para casais, aonde eu vou fazer tanto online, estou criando uma plataforma para fazer online, e quero fazer também presenciais, que as pessoas podem ir, né? pra também para jovens e adolescentes, para poder trazer ali para os jovens é, uma visão periférica de futuro, algo que eles podem buscar lá no futuro, o que, que realmente eles vão querer para a vida deles. E eu tenho ferramentas muito poderosas. O coach, ele trabalha com PPS. O que, que são PPS? São perguntas poderosas de sabedoria. Que faz com que as perguntas faz as pessoas o quê? A refletir como é que estão a vida delas e o que, que elas podem fazer para tomar uma decisão mais assertiva naquilo que elas se propõem a fazer dali para frente. Então, é mudança, é buscar uma nova versão de si mesmo, buscar caminhos que vão fazer você aumentar a expansão de consciência aumentar seu nível de consciência em relação à vida, o dia a dia, o fazer. Porque são nas pequenas coisas é que a gente descobre que nós somos felizes. A felicidade ela é construída de pequenas coisas. Cada, cada vitória na sua casa, cada vitória do seu filho, a vitória do seu marido, a vitória da esposa, tem que ser celebrado. A celebração significa o quê? Que você está ali grata, grato pelas coisas boas que estão acontecendo na sua casa, com a sua família. Sim. isso traz uma conexão verdadeira do que realmente uma família tem que ser. Uma família forte, com filhos bem resolvidos, com filhos... Que vão ser bem sucedidos, porque foi trabalhada a crença deles de identidade, foi trabalhada a crença de capacidade deles, e eles sabem do que, que eles também têm a crença de merecimento. Merecem ter uma vida extraordinária. A família como um todo. E é isso. Muito bem. Pelo nosso tempo está assim, giri É. <risos> Guiri, guiri. É, fala aqui na, na faixa, mas dá tempo de eu te fazer mais três perguntinhas. Antes, eu gostaria que você falasse dos seus canais de é, redes sociais, para as pessoas te encontrar. Então, eu tenho eu no Facebook, está né? como Maria Heloísa Nakazato. Eu tenho uma página também, que é né? Heloísa Nakazato Master Coach. E no Instagram, eu estou como Heloísa Nakazato. Então, eu tenho essas três, né? As três redes que as pessoas podem me encontrar. É só ir lá no meu perfil, que vai estar lá a minha bio, né? No Instagram eu tenho minha bio, onde eu falo o que é o meu trabalho, o que eu desenvolvo, né? Eu sei que as pessoas gostam muito do Instagram. Sim. E, assim, o que eu posso dizer? Que eu tô A minha missão é de contribuir para a vida das pessoas. Para fazer de uma forma que as pessoas possam ser mais felizes. Porque as dores, elas em todas as famílias, têm dores. Mas as dores, elas podem ser curadas. A partir do momento que você toma uma decisão de que o melhor para você é curar suas dores. E como é que vai curar as suas dores? aplicando ferramentas poderosas para você tomar decisões mais assertivas em relação à sua vida e à vida da sua família. Com certeza. Ok. Três perguntas, é, Tramontina. Corte rápido, resposta mais rápida ainda. Elô, o que é Deus para você? Deus é tudo. Para mim, Deus está todo o universo. Em tudo. Tudo que eu toco é Deus. Simples assim. Tudo. Muito bem. Resuma sua família em uma só palavra. Amor e comunicação. Muito bem. E uma mensagem que você vai deixar agora para Maria Heloísa, na casato para daqui. 30 anos ela vê na rede social, na internet da vida. E ela, o que, que eu falei o que, que tem para mim aí 30 anos aí depois? Um recado, uma mensagem. Eu posso dizer para mim mesma que tudo que eu estou construindo, tudo que eu estou empenhando é uma, uma coisa muito simples. Fazer diferença no mundo. Ajudando famílias, me ajudando, enfim, fazendo um melhor para o mundo, como uma pessoa que ama, que é grata e que é autorresponsável pela vida do próximo. Simples assim. Ok, então, assim, com essa simplicidade, com essa paciência que ela teve aqui de conversar comigo, a gente já sabe que aqui já é tarde, né? Te agradecer de coração, Elo, pela sua atenção, dedicação com o programa painel atual. Te conv... espero que a gente possa estar falando outras vezes, porque o tema é bem pertinente, ele é bem... eu falo que pode família... me convidar. A família é o tripé da sociedade. O dia que quebrar isso aí quebrou tudo. Não tem mais nada, né? Então espero estar contando com você em outras ocasiões, tá? Sim, é... teria família... maior prazer. A família mundial que a família mundial, né? ela conta com pessoas assim como você, com essa missão de ajudar de alguma forma a não se dissolver, mas sim de se resolver. Meu muito obrigado a você, Lu. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, muito obrigado por me ouvir, espero que eu tenha contribuído e até a próxima oportunidade. Até a próxima, agradeço a todos que estiveram conosco até aqui nesse momento ouvindo essa. Eu falo que foi uma aula, né? Mas mais do que isso, um presente de Deus para cada um de nós. Elo, mais uma vez, muito Caramba. obrigado. Deus abençoe a você e toda a sua família e até breve. Até breve. Um abraço.